Censuradas. Hoje eu vim dar dicas de novas webséries lésbicas que estrearam agora em 2020. E olha, eu preciso contar que a lista tá incrível, viu? Tudo grátis, com legenda em português e tem até atriz famosa na área. Quer mais? Então fica comigo até o final. A primeira dica de hoje já chega com... Cheia de casais lésbicos pra chipar. Se trata de um drama chamado N Plus, que já tem toda a sua primeira temporada disponível no YouTube e a sua segunda temporada vai lançar amanhã na televisão. Já deu pra ver que a série é um sucesso, né? Conseguiu ganhar seu espaço nas telinhas e ainda por cima tem a participação de uma das atrizes de Orange is the New Black. Não é pouca coisa não, hein? Na trama, a gente passeia pela vida turbulenta da lésbica Anne. Ela se muda para Amsterdã com a sua namorada, onde passam a morar juntas e frequentar a mesma faculdade. A partir daí, a garota vai vivenciar várias experiências amorosas com diferentes tipos de mulheres. Então, ao longo de seis episódios de cerca de dez minutos, nós vamos ver como está a vida dela atualmente e também entender um pouco da sua história através de flashbacks. Seus relacionamentos são recheados de momentos fofos e apaixonados e outros tristes e difíceis. Afinal, começos podem trazer borboletas na barriga, mas finais às vezes são inevitáveis. Com certeza vocês vão conseguir se identificar com alguma dessas relações lésbicas que ela teve. Inclusive, depois de assistir a série, volta aqui no canal e me conta aqui embaixo nos comentários qual desses casais parece mais com você e a crush ou com você, a namorada, ou com você e a ex, porque eu quero muito saber, tá? A propósito, eu acredito que há uma grande chance de alguns episódios serem bloqueados aqui no YouTube por conta de certas cenas. Então, se eu fosse você, já assistia logo. Todos eles têm legenda em português. Ah, e eles também lançaram uma, um videoclipe da websérie, que ficou bem legal, mas eu não recomendo vocês assistirem antes de terminarem a primeira temporada, porque... Aquela coisa, né? Pode conter spoiler. Agora chegou a hora de dar uma espiada em N. A próxima dica, assim como a anterior, é um drama lésbico lançado em janeiro deste ano. Nele, acompanhamos a saga de Peyton, uma roteirista de 30 e poucos anos que vai para uma cabana nos arredores de Los Angeles para tentar se curar de um bloqueio criativo que está impedindo ela de escrever novas histórias. O problema começa quando ela descobre que essa cabana que ela vai ficar foi acidentalmente reservada em dobro. Ou seja, ao invés de ficar isolada sozinha como ela desejava, ela vai ter que ou desistir dos planos, ou ter que dividir a cabana com um desconhecido. Espera. Não tão desconhecido assim. Porque logo a Peyton se vê cara a cara com alguém que ela não via há 10 anos. Pior, alguém que partiu seu coração. Acho que vocês já podem imaginar que é aí que o calcio inicia, né? A partir daí, ela examina todas as perguntas que não foram respondidas da década passada. Ela analisa todas as escolhas que ela fez e como isso afetou os relacionamentos dela, seja com os amigos novos, com os antigos e até como isso afetou a ela mesma. Essa websérie se chama The Fortnite, tem episódios de 7 a 13 minutos postados semanalmente e todos têm a opção de legenda em português traduzida automaticamente. E ele está disponível de forma gratuita em um canal aqui do YouTube, que eu acredito que vai começar a crescer agora. Inclusive, se trata de um canal especializado em conteúdo do LGBT, que trabalha para criar projetos onde os espectadores se sintam ouvidos, vistos, valorizados e amados. Agora veja um trechinho de The Fortnite. Essas foram as dicas de hoje Se gostaram, deixem um like aqui nesse vídeo E um comentário aqui embaixo Me contando qual dessas webséries foi a sua preferida Lembrem também de quando forem assistir as webséries Deixarem um comentário lá Avisando que vieram aqui pelo canal Porque isso faz toda a diferença Pra ficar por dentro de mais novidades lésbicas É só você se inscrever nesse canal E ativar o sininho de notificações Afinal eu trago três vídeos semanais e se você quiser me acompanhar ainda mais de perto, é só me seguir no Instagram que tá aqui na tela ou se inscrever no meu outro canal, que é o Vic Fequine Atriz, e aparece aqui no meio assim que esse vídeo terminar. É isso, um beijo e até logo.